Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estou aqui colhendo aqui umas canas gente, aqui a é minha pequena floresta Obrigado a vocês que me acompanham aí, valeu mesmo, o canal está crescendo, chegou aí gente a 11 mil, está quase chegando a 12 Gente aqui, outro dia eu postei um vídeo ao qual eu tinha bastante chuchu, só que o chuchu cresceu, ficou velho a rama e aqui gente a gente poudou para quê? Para ele renovar, certo? Aqui gente é a minha pequena floresta. Vou mostrar para vocês mais algumas coisas que vai crescendo. Em breve gente nós temos aqui uma criação de tilápia aqui nessa caixa gente, aonde eu fiz outra vez o um vídeo. Maravilha gente. Olha olha só aqui ó. Olha só que legal aqui que eu falei para vocês aqui. Olha só aqui. Começou as chuvas né? E agora a gente vai fazer uma captação de água aqui desse, desse telhado aqui para essa caixa uma caixa de 2.500 litros. Ok, muito legal. Aqui, gente, a gente tá fazendo aqui uma, uma renovação hoje. Olha só, minha gente, aqui que legal. Vou trazer para você, olha ali, ó. Um pé de hora para nove. E ali, gente, um pé de maracujá. Tá crescendo ali em cima. Fiz aqui, ó. Fiz, fiz aqui uns... uns tipo um, uma rede para eles aqui, certo? Para eles crescerem aqui em cima. Ali nós temos ali, ó. Um pé de abóbora, né? No Ceará chama Girimum. A gente... Trouxe umas sementes, aí trouxe um de lá, né, e plantou ali, nasceu, olha só a minha cebola, gente, como é que tá, ó, a minha cebola tá, cresceu, eu tenho, eu, agora eu tenho que replantar, ficou feinho, ó, ok, e ali, gente, aqui o meu pé de palmeira tá crescendo legal, ó, essa, essa, essa aqui é babassu do Pará, mostrei em outros vídeos, o mamão cresceu, gente, olha só, bastante mamão lá em cima tá, tá vingando, ó, olha que maravilha aí, ó, muito bom, e vamos que vamos, né. Aqui, olha só, eu já plantei outro pezinho de seriguela, gente. Eu cortei um pedaço. do. Ala, olha, como tá, olha, já tá brotando aqui, ó. Novinho aqui, eu coloquei numa lata. Em breve, eu vou... Ó, plantei aqui, ó tudo, ó. tudo brotando, ó. Aqui, eu já tô preparando aqui para o meu sítio. Ó. Se Deus quiser, vai vir aí, ó. Aqui tem um, pé de goiaba, um pezinho de goiaba, ó. E aqui os pés de limão, gente. Ó, os pés de limão, ó. Na, na realidade, eu, eu te, colhi a cana. Para arrumar espaço, gente... Para os limão que estão crescendo rapidamente... Muito legal mesmo... Olha só aqui, ó... Os limões estão crescendo aqui rapidamente, gente... aí, ó... Então, uma maravilha aqui... Olha aí, ó... Maravilha de limão, ó... Bonito, né? Bastante limão... Aqui, ó... Mostrei para vocês aqui, ó... O pezinho de romã, gente... Olha só... Aqui eu mostrei outro dia só as flores já tem um romanzinho novo gente. aqui pequeninho ó, ele está plantado aqui em um vaso olha só plantando em um, em um vaso e tá muito lindo aí ó pois então meus amigos ficamos por aqui vocês que estão inscrito muito obrigado esse aqui é o meu canal gente o canal vai está crescendo graças a vocês então um forte abraço fui tchau tchau minha gente